E então tá a Madalena gravando e a gente fez o teste da, da, da, da rodovia. O carro ele anda sozinho. Desligado. Ele vai lá de novo, vai descer com o carro. E vai desligar o carro. E segundo o que nos falaram, que tem um, é, magnetismo. Isso. Tem aqui? É, é, é, é, é. Minério. Minério. Que faz, o, que faz o carro desligado, pessoal. Desligado. É, é tipo minério. Subir. De ré, sozinho. Se a gente filmar ele, o carro, ele vai andar sozinho aqui, ó, desligado, ó. É que aqui é difícil a gente virar, porque não tem acostamento. É. Lá vem ele. Não nesse carro aí, é o outro de lá. É esse aí é o nosso carro. Olha que legal. Gente, olha lá, agora o Cícero chegou aqui. Ó, oh. nessa rodovinha, senador. Vou mostrar, ó. Oh, ele acabou, ah, se... ele acabou oh. de desligar Tirei o carro. os pés, ó. Tirei os pés, ó. Olha. Ó, oh. oh. oh, o carro tá desligado. Carro tá sozinho, ó. Oh. Ó. Oh. Oh. Corre lá, Madalena, corre, Madalena. Você oh. acompanha por dentro do carro, ó. Tá vendo, gente? Oh. Desligado, ó. O carro andando oh. sozinho, ó. Desligado, oh. gente. Olha tá lá. desligado. Ó. <risos> oh. <risos> olha isso, gente. Vocês acreditam nisso? O carro, ó. Oh. Ó, ele Meu vai Deus sair, ó. ele Olha vai gente. E não é descida aqui não, viu, gente? É, é, é subida. Olha o carro andando sozinho, gente. Subindo. Meu Deus. Cícero, valeu, Cícero. Que matéria. Ó, pessoal, nós acabamos de almoçar. Pelo menos eu acabei de almoçar, mas eu tô vendo. Quem tá descendo ali o morro, eu não tô com a outra câmera, mas isso aqui também dá, olha lá quem vem vindo ali, ó. Olha lá, todo bonitão, ó, ó. Barba por, por fazer, charmosa, olha lá, lá vem ele, ó. Olha lá. Agora, agora deve estar tá com 90 anos, que faz uns 10 anos que eu não vejo ele. Olha lá quem tá aqui, ó. Ah, o senhor, tá bom? Tudo uh, é tá bem, senhor? É Coisa boa, é coisa boa. O senhor, Tá bom. Como é que vai? Tudo bem? O senhor tá bom? tudo bom. Tá bonitão, hein, rapaz? Olha, vou falar. Camisa xadreza. Xadrez, né? Xadrez que fala, né? Bem, xadrezada, né? Graças a estamos com saúde, né? Tá bom demais. Aí, tá vendo, pessoal? Como é que esse homem não cai? A alegria dele, ó. O, o senhor fez muito sucesso lá no meu canal, viu? Fez. As pessoas pegou amor pelo senhor, viu? É verdade, é, eu vou para a lá. Deus me só não Vai, não vai? Com Deus, não tem nada errado. Mas aí o que fala pra você, eu, eu, eu Você uma alegre, amor. né? Eu gosto de fazer hum. Eu vou partir com a vadeira muito, e vou Não, mas partir não, não parte não, galeiro. Então, se tirar, se eu você, e cortar o que você precisa, põe no ali, ó. eu vou mas o senhor não vai mexer hoje não, né? Já? Ah, é. Não, eu tô tirando, eu tô partindo e me tirar, né? De lá, para um papo, fazendo um pau. Vai trabalhar hoje ainda, ele? É, então o negócio é, é isso aí. Tá animado o é. homem, rapaz. Por jeito é aqueles que é retinho, assim, ó. É, os que for torno não presta. É pai doido, ó. Mas esse eu vou com o Ele mexe com o serra também? Não. Vai, vai no machado? machado. Fazer pilão, fazer as coisas... O senhor vai no, no braço mesmo? Olha, eu rapaz assim, do céu, com 86, 86 anos, hein? Então, por aproveita enquanto ele está derrubado Agora não pode derrubar o braço. Não, é Derrubado sendo assim, eu Mais de 50 anos plantado Eita, vamos animado, hein? De um jeito, porque eu é plantei E aí, o outro estava me né? horror, jogando a casa. Fazer Joguei, Joguei para o lado. Animado ele, né? E a, e a canela que eu plantei tem mais de 160 tábuas dela. Isso aí faz mais de 50 anos que eu fiz isso aí. Nossa, meu Deus. E estou plantando mais. Estou plantando mais árvores. Comigo tem tempo Você já almoçou? Depois você chega lá em casa. Chego. Já almoçou? Viu? É? Não. Pai, almoça já então? Só o matérico. Vai subir para trabalhar mesmo, é? tem que trabalhar. Gente, olha o exemplo. 86 para 87 anos de idade e já vai trabalhar, ó. Se precisar da minha porteira, da... Vida? Eu, eu vou limpar a porta com a porteira, porque a porteira está... Traz tá vergonha aqui. Eu tenho que arrumar com a porteira. É verdade. Vou passar aqui lá, mas eu tô. Ele tá com uma pressa menor, Lá vai ele, gente. ó, Vai trabalhar. Me chegou a madeira lá que tá, tá caída lá e vai que vai. Olha é só a alegria, dele, a alegria dele, ó. A alegria dele é com, com plástico bola. bola, E onde que essa bola tá? É, que você tá fazendo com esse negócio aí, rapaz? Ele Miguel pegou amizade por ele já. Olha, ah, mas ele tá querendo brincar, ó. Que esperto que ele é. Mas ele, ele morde e foi a cara. Não é porque é um que ele passou a mão? eu já passei a mão nele, já brinquei com ele, já lambeu minha mão tudo. né? Qual é o nome dele? Ringo. Eu? Ringo. Ringo? Ringo? Oh, Ô Ringo, já me lambeu todo, já brincou comigo? Vem cá um pouquinho né? Esperando chegar o ringo. É? Olha lá, lava ele, lava ele. Mas você vai com isso aí, Ringo? Mas você vai com isso aí? Quer que eu pego? Quer que eu pego? Pra me poder pegar? Pra pode poder pegar? É? Deixa eu pegar, pode pegar? Vou pegar. Posso pegar? Eu vou pegar. Deixa eu brincar. Ah, deixa eu brincar, hein? Vem. Deixa eu pegar, deixa. Aí eu pego, Olha lá, olha lá. Olha. Olha, olha como é que ele quebra, ó. Olha. Olha que vontade. Que Brincadeira não é você, não. O outro tá é bravo. Ah, oh, pegou! Você não pegou, Cícero? Eu Acho que não peguei, não. Agora ele foi pra lá. Vem! Vamos lá. Lá vem ele Ô, puxando. Ringo, vem! Vem cá, Ringo, vem! Vem cá! Vem cá, Ringo! Vem! Vem cá! A prancha, Madalena! Oi? A prancha aqui, ó! É! verdade! Ô Ringo! Ô Ringo! Vem! Achou, aí Zezinho? Olha lá a bola lá! Olha a bola lá, Ringo! Olha a bola! Olha a bola ali! Olha lá! Mostra pra ele, mano! Mostra pra ele. Oh, Ringo! Ringo! Aqui, ó! Mostra pra ele, mostra! Joga dentro da água que ele vai! Vou ficar bem aqui, ó! Vou ficar bem aqui, aqui! Ele vai tomar! Ele vai tomar senhor! Vai é o Miguel, lá. ó! aí, Miguel! Vai, ó! Vai, ó! Lá, Cíci! Nossa, ele nem tem frio! Lá vai ele buscar. Traz aqui, Ringo, traz. Traz aqui, traz. Nossa, que delícia casa ali, Traz aqui. Aqui, ó, onde você vai, rapaz? Você Você que mora naquela casa ali? Sim. Meu Deus do céu, você mora no paraíso mesmo, hein? No verão deve ser uma delícia, né? É. Ele dá um pulo bonito, né? Ele dá um pulo todo cheio. E vai buscar mesmo. Ê, irmã você que gosta de animal, hein? Pensa no animal esperto, ó. Vem, Ringo, vem. Vem, Ringo, Vem. Perdeu o pauzinho? Ah, o pauzinho tá lá, ó. Pegou, ó. E peixe aí tem? Tem. Não, escutei não. Vem carrinho, vem. Ô, Madalena, acha outra coisa para jogar pra ele, bem. Vem aqui, acha um pauzinho para jogar pra ele, mas ele tem que sair fora para dar aquele salto bonito dele. Vem cá, vem. Vem cá, Ringo, vem. Ah, pegou o pauzinho outra vez. Ah, agora é, querido. Vou ficar jogando só pau lá dentro. Vem cá, vem. Vem. Eu tô com frio e ele não dá rico. Ele quer ir pra lá agora? Onde que vai parar? Ringo. Ele sai, pai. Sai. Vem Vem Deixa eu pegar esse moço bonito aqui. Cadê esse moço bonito? Cadê esse moço bonito? É lindo? Ele tem um Cadê ele? ele? Nossa, manda, manda um bezinho, ah, yeah. manda, um manda. Manda um beijo. Manda um beijinho. <risos> <risos> Fez a festa de aniversário de um ano dele? Fiz, fiz mas sim, eu fiz uma coisa bem. É porque pequeno, uma, né? nós, fomos, nós, nós fomos fotógrafos de casamento, aniversário ah. há muito tempo. Um ano, um, é. ano é. não dá nada. Não o paladinho. dois anos já começa. Podia, aí já sabe o que está acontecendo. Ah, isso, um, um ano não adianta. Né? É. Então a gente não pode chamar... Olha lá o vô, o vô fica e... aí, ó torna um meninão é nada, também. É nada, o vô fica com assim, o meninão é igual o menininho, né? Só pra não Virei deixar mulher. passar, hein? Vira, vira mesmo. <risos> vira mesmo. Se <risos> tem uma coisa que nos remoça o nosso neto. Nos remoça Essa aqui, ó, começa com a minha neta assim como se fosse Virei. duas amigas. É? Você vê que coisa mais linda. E, a outra, e como a outra sendo muita segurança na Madalena, Foi. ai vó, porque não sei o quê, vó? Porque não sei das quantas vó, ia dar atenção. Você precisa ver. Vem. Vem! Cá, vem cá, Ringo, vem. Vem cá. Vem cá, vem aqui fora. O outro. Esse outro vai acabar caindo lá. Ele não quer ir, mas ele vai acabar caindo. aqui, deixa fazer o biscoito. Vai cachorro. Olha lá, então o pezinho esquerdo dele, por enquanto, ó. Mas daqui a pouco ele já acerta. Não vai demorar muito tempo para acertar. O próprio de cérebro de vai de acertando. De ah, de é. É verdade. Olha ele lá, lá empurrando o carrinho com o vovô. Olha lá empurrando o carrinho com o vovô. E o dedinho na boca, por quê? É charme? Tira o dedo na boca. Vai, força, força, força. Força? Força, força, força. Agora já juntou com as duas mãos, olha lá. pegar mais. Pega lá. A Madonna lá. já fez amizade, já tá conversando ali, ó. É. Minha esposa faz amizade facinho. A minha esposa também faz amizade. Né? Tão bom, né, rapaz? Pão de mala, olha o Ringo. Olha lá o Ringo, ó. Ei, Ringo, você não tá com frio, não? Não bom. Não vou jogar filmadora, não. Isso aqui é pra te filmar, ó. Não vou jogar, não. E aí já, já, já subiu empurrando ali, ó. Devagarzinho, lá vem ele. Subiu o morro. morro ali, ó. Ei moço lindo, um ano, né? Enquanto você está sem cinta, você começa a puxar a caixa de É a roda dos ventos que fala? Gente, dá uma olhada numa coisa que eu acabei de ver ali, ó. É, ele está filmando. Olha ah lá, ó. Antigamente tinha um, um galo que ficava em cima da casa, virava para lá e pra cá, o vento mostrava a direção, né? Agora aqui nós temos um pato. Um pato sobre o telhado. Chique demais, hein? Oi. Ê, campeão. Parou, belezinha, hein? Ai, que bonitinho. as then the way that